Pati de rima, Pati cito, Pati co. Uh -huh. Boa noite, meu irmão. Como você está? E como está? Ana, fazer o que pergunta mais existencialista possível que o turguim que de responder? Uh -huh. ah, é da. Pati de rima, quem que, bom? Não bom que uh -huh. contano, se... é bom? Na bom crioulo. Contando, a bom e difícil, o que aconteceu para botar trabalhando na divulgação de Mas imagina como é na jubin o jubinho, o que é que é em Mississimi, quem que é Pache? Como que nós ah, explicá-lo? Que é, quem que é <risos> bom? menino? Amor, em primeiro lugar, obrigado, Emílio, por cortesia de estar com o programa Alta Definição, poética, e para mim, com grande prazer, sempre, no por estar junto, e na verdade, com a... Não tenho que Ele é extremamente importante, não anta. Então, para mim carbias que não podia entrar, que não podia. Esses que não faziam exercícios de serenidade extremamente importantes. Caraterra tem o seguinte, então, gente de Caraterra tem que enviar. Ok, então, para mim vi com o maior prazer de estar com vocês no meu programa, no Gonçalo de Adisna, que vocês escutaram nesse exercício. Ao têm uma interesse de dar possibilidade. Eu posso estar em Jânia, outros anos na Conjentina. a eu estar... Então, eu quero agradecer a Deus para esse momento. Bom, me falou com meu irmão Pathy e um filho de Guiné-Bissau, uh, companheiro na barriga de Nenê-Bobo com o de Liga Co. A mim um simples cidadão, com a citar, de terra, com a cidade de preciso fazer algo. Só o único que está, que está conseguindo manter um homem um ser humano. Então, eu tenho que ser um o ordeiro, digno, ser o fiel, o fiel na minha cabeça. Vou acreditar naquilo que eu estava assim. Aquilo é extremamente importante. Eu tenho que fiar a minha cabeça. Só que eu fiar a minha cabeça, praticamente, o que tem sentido. O que é que eu gostaria. Né? Então, eu um apaixonado pela vida. É、apaixonado e um, um ser humano. Uh, muito ambicioso uh, que o Subicomite tem uma responsabilidade enorme com o terra está comprometido com valores de citar, está comprometido na promoção e divulgação de citar, está comprometido com uh, questões de valores e meritocracia que é extremamente importante via a nossa enquanto, enquanto, enquanto, enquanto ser humano e preciso não trabalhar para não poder dizer o legado trabalhar, não ter dizer legado então e esse é assim que me ensina: trabalha, trabalhar, trabalhar, apoio aquilo que precisar e, e ser mais altruísta e mais, mais solidário também. Yeah. Pátio de cima, Pátio de rima, Pátio de cor. Um homem maduro e renovado, um homem apaixonado para vida, para ser e para amor. Essas é palavras de Pátio de rima, Teams. Relativamente à Maratona de Amor. Aos, Misti Papiagbo, despido, despido de espírito da Irmandade, jubilou, e sou que não. O percurso de fora, é, porque emociona tanto, para não pude pinar real. Pati, como é que eu consigo cantar? Como é que tudo começou antes de chegar à Maratona de Amor? Oh, tudo começou em 2000, mas é verdade, mas nunca um papel de de 1998, praticamente, a sua facção de cantiga, como eu disse, mas eu era meninense, não era uma facção de música, eu era com a minha meninense, eu disse, como eu de inventar as cantigas, eu de pesquisar coisas, Mas na verdade eu compreendi como eu tenho entendi como é um trabalho, uma coisa séria, e como era o Bias na verdade, eu fazia parte de um grupo cultural juvenil, de lá, eu passei no querido, o primeiro festival de rap, na altura, que se tem aqui na lanta, então de lá não consegue. Não tem animador, não tem MC. Se que, que podia animar palco, a gente pode entrar, né? Bem, um bom, mas a mim tem algum bom bom. Se nós também, não tem um conceito muito muito da de como um tem que sair para tudo, tudo tem que sair para um, para a questão de suporte. Então disse ele, falar, minha, minha colega, não, a mim podia fazer animação. É para não dá o Então, eu É que a gente eu uma... você vai trabalhar de casa. Então, de lá, que eu né? fazer improviso. A minha era rapa, 2000, né? Então, eu comecei a ganhar rapa, e era coisa que não teneba domínio, não uma paixão enorme. Tá É, né? amor. Então, de lá, então quando eu comecei improviso A minha estava na, na, na, na 7 ou 8 na 7 na classe, lembra? Na 2000 Então de lá, as coisas tudo começaram a fluir Uma outra que deixava gente engraçado, como não estava habituado para jogar alguém que estava fazendo só improviso E não fazia uma criatividade, potencialidade no momento ah, E não tinha esse conceito de rato ou não, na altura Então de lá, as assim, coisas começaram a As coisas a fluir, depois um mirado, um tafa você pode me falar de Tafanjay? Empresário. Exatamente. Alguém que teve um papel importante na, na evolução da música guineense no ano de 2000. De novo é de Tafanjay, né? É um é, grande que tá produzimos localmente ali. E tinha uma visão do de comércio. entendeu como é preciso. Não gosto de fazer produção local, que valoriza produto local. Então... é para sei o inglês, mas me não sou guineense. Eu, eu fazia uma compilação chamada Africa África Mix. Gravamos músicas na altura e pirim, se encontraram um pouco depois da é, é, de compilação, não, não tem outro, yeah. não tem outro. Então, eu disse lá que foi a minha primeira ascensão, né? Cantiga vai para o comércio, a nova turma que temos naquela gravação da guinada, um chute em golo, PAM! E a minha cassete cromada. Então, eu lá, e barrado ele, assim. Então, eu disse lá, coisas começaram a fluir, coisas começaram a crescer, coisas começaram a... Lá vai um bocadinho, um bocadinho a uh, gente escusar na cozinha. Então de lá a uh, parte emancipa um, movimentos de associativismo na altura uh, a nós, nós não tem palco no palco e era na palco da associação. A gente não tem atividade, não tem cantar, mas nenhuma coisa de ter vivo para o banal fazer esse concerto. Ai, ah, cantei yeah. então a nós não tem de lá, de concerto de asa, não de CNJ, de Renage, de Fish, de Ajovib, a pessoa, sim, assim, sim, sim, que é o que é o que é o que é o que é o que é o que o o que é que depois, de Puz, as sessões especiais com a galera, bravo. É da sempre, na fim. Que yeah. que tava, depois, não se dava, a Brigada da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, uma da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, no vin te no grupo musical que seja solo criolo depois se vin no vin mal na manteveza então usa a compreender para aí a usa um filho a gente que na tocar no conjunto para ajudar para passinar toca guitarra de era importante para passinar toca mil para via isso é o que não vamos nós e como tinha que estava preparado bem mais igual de que poder me parar né para barrar depois com um falar fazer o senhor um é a um pasta é, um é preparado, para quem vergonha para isso. A via um tamanho de é um é música, um manco tamanho é de banha cabeça. E se vico mantendo 12 milhões de pecador que não vi que não falam fogo, sim senhor pache. No ontem está contente, no meu contigo ontem, onde o meu está contente, onde o um coisa é sobre banana na voz da América está contente, onde o material na na daquilo assim, aquilo a hierarquia que está com o primeiro projeto. Tenta Para a gente rap, que a musicalidade. A mulher foi clara. E a a gente, salir show, não, não. Não, Engarandessa, é, né? ah, <risos> não é? Alvo! Não que entrevista, não é que não pergunta. Ok. Uh, não obstante, tudo o começar, o teve, apesar de que de, de, de genial amor, o teve um papel muito fundamental na criação de volume 1 de Guiné no Coração. E um trabalho também espetacular junto da manga de jovens. Como é que foi a experiência? Por falar no Guiné, tem que ter paz. Uh, Guiné tem que ter futuro. Guiné chegou um momento onde é que estava na iminência de tomar o estado falhado. É... É Essa turta de um bolinho a cabeça, o capara para cantar Guiné. O que é que Guiné-Bissau rep representa para o Bom, Boa, e, mira, eu disse a nós, e tem mais coisas que não conseguem errar. A nós, ao que não tomamos independência, hoje que está proclamado, não acabei de fazer coisas na regra, né? Ou não cabe de fazer coisas na regra. Carpinteiro, vim assumir a administração, mecânico, ser ministro, não fazer coisas tudo. Sim, sim, sim, fora de regra. Ok, depois... Você não chegou no 80 Cuidado o golpe, por exemplo Não fala tudo na muda Ok, não estava com esperança Foi pior era o que eu não cometia na nova vida Então de lá, o país torna pedinte O país que esse rumo alternativa que tem Não criamos moles na terra, a manga dela não, não. Então de lá, não vim Na no 86, 87, 89, 88 Você faz o comércio livre E criar os empresários de regime sim está preparado para saber Como o está tem uma economia sólida Como você tem que criar oportunidade, igualdade de oportunidade para tudo gente. Então, automaticamente, o queria cria um fake elite, uma elite de mentira? Aos não estão a aos. Então, se te não chegar em 95, 97, até 20, 98, que guerra tem, uhum. que mesmo elite fake que eu não cria, o que é na alternativa? Aos eles que detentores, eles que estão na gerir política na Guiné-Bissau. Isso quer dizer o O que inversão de valores? Gravíssimo. Então, aos o que tudo político está fazendo negócio. Tudo, cê, tudo. Que até a minha exceção ah? Tudo. Ok. Então, era irmão? Bom dia, com conflito de interesse também chegando Sabia, yeah. na terra civilizada, onde estado de está o direito democrático respeitado? Nem a boca, a boca, servidor público. O que podia, o setor o privado? Nem brincadeira, que é nem a distância. A nossa, o nos é tudo normal. Tá falo, ué, está falando. É tempo. é tempo, é tempo, é tempo. Então, eu tenho manga de preocupações com a minha, enquanto artista. A minha, por está só gostando fazer música, nesse filme, não, não preciso, não queria uh, um ginástica. Como é que não letra podia contribuir para a consciência do povo? Como é que na música podia contribuir para o povo alertar e ver por entende, cargar esse papel enquanto povo? Então, fazer música tem que exigir, não é? Então, a minha posição é fazer música para entretenimento ou para falar com uma festa. Não, não, não, não. Minha cantiga tem que ser mais, mais, mais além. Minha cantiga tem que contribuir no desenvolvimento sustentável da Guiné-Bissau. A minha tem que fazer parte. Então, e aquilo é que minha meta. é que é exercício e tudo. Uma tia Guiné tem que ter no futuro. Sim, disse na minha primeira CD, Mas a Guiné tem no futuro. E preciso não, não, não, não, não definir uns, quatro ou cinco eixos. Por bem, não tenho não não, não que formar nomes. E preciso investir no recurso. No recurso humano. E preciso criar capa, terceiro, capacidade de aptidão profissional. O tem que ter gente desqualificada para estar diante da administração do país. O tem que ter gente que compreende para estar por diante, né, irmão? que é que manda nunca gente fazer amizade com o duro? duro nada para dar. Então, a nós não tem que ter a capacidade de fazer autoavaliação de como é. Liga questão política que está ali. Mas sim a questão de valorização de meritocracia em primeiro lugar. Ele tem que nomear o por mérito, não pelo partido cavos de tal condi não é e dizer, liga ele não se que é não care no via um então estou lhe em preocupação nhe irmão a não acabar por ter falar com a terra está direito nhe irmão dai melhor terra não tem que parar a brincar a acompanhar quem tem que trabalhar não tem que ter a minha política de trabalho política de pega isso quem tem que pega direito segundo a raça no mundo com este valorizado sim vai ser alto agora em si que lhe capurisero cada funcionário capurisida lhe mancho o capur a nós não não passa trinta anos 40 anos não cria uma um elite a montão Uma elite complexada Uma elite que, que eu compreender ali quem A me lembra, a mim eu tinha... Eu tinha a primeira vez com, com estava na um primária A amiga que tinha pedido a Eu me senti Porra, mate, aquele é grave, meu irmão A minha hora que tem ração para ver A minha que é tribo, a minha que tem a manteiga de terra, mate mas minha salvação E como eu ainda uma nota, caralho Ainda tinha só 20 sobre 20 Não toco por tirar pinta, nunca A gente vai para Igual Depois a gente para o Liceu I igual, mas sempre minha, minha, minha, minha, minha, minha sorte. E digo mal, então se tu der riso, para que chegou a fazer prova. Então ter nota, cala a boca. Então automaticamente, em cada dois passos, um pô bem, pô pum embaixo. Então não tem não que não tem, em termos de, de complexidade. É preciso não de, não, não não não fazer uma terapia profundo, não cura na cabeça, por o na verdade, para a gente pode compreender na que, é que não é painel. Terra que quer ter meta, terra que quer ter estratégia, que quer ter objetivo, que, que é uma terra falhada, meu irmão. A nossa única terra do mundo que quer ter uma agenda comum, único terra do mundo, que é preocupante. Mate, no lugar que é na terra orango, no lugar de ir tudo que nós aprendemos, que não se e para nós ali, não cuidamos, não Mas, a gente sorte de estar três, quatro, cinco dias por ano. Mas aquele é um sacrifício, quando você podia sacrificar outro dia desse outro lado, a minha família. Mas a mim também, que está. Mas preciso, é preciso ter uma coragem. Eu tenho uma hora na tu bem eu tenho que ser o ser o se ser um com o meu irmão, o próprio sistema está montado por ser do corrupto, o bandido, o antigo. E preciso o, o ser o, o tem que ter a tua vida, tipo o Tango Pó. Tem que ter duas vidas, tipo de gato sim yeah, Mas é preciso é. não trabalhar nesse né? não, não fazer exercício e é preciso não estar com outro, e é preciso não apoiar outro, e é preciso não compreender outro e é preciso não perceber outro Se não tem né, meu é que não consegue um com impulso Não consegue manchar, né? não nada Que eu não vou escrever aquilo Que é a que terra do mundo há aqui na que eu estou sabotar A mundo que está fazendo um Que terra de mundo ai, que não governa, que partido bem, tudo não de novo. Como não pode manchar, né, meu Não pode, não pode manjar, assim Quando não tenho que compreender como cargo político, um cargo técnico e outro. Logo assim, mas técnicos na mão. Aqueles que não têm esse acordo político é normal, é, é, um bem, é isto, assim que ele fala. Mas nós não temos tudo fora da lei, mas dito o que tem, bicho. É terra, nós não sabemos, é terra. Um é terra, nós não mudamos, um isso aí como é. Nós dizemos que não não vamos empenhar, mas nós não sabemos, filha. não filhos, tenho orgulho de não ter. Ele extremamente importante. Não, eu não tenho que analisar essa obra. Não, eu não Yeah, mas, se pronto, a menina falava a bo e um bom comunicador, a boa entertainer, a bo e praticamente um dura a nível da cultura. Minha irmão para além de genial amor, para além de psicólogo, ou rendezvous de psicólogo, que tem temas extremamente brilhantes, nós já há inovação contínua na maratona da amor. Como que tu defini maratona da de amor? Bom, bom. maratona da amor para mim era um exercício, né? De que eu ia outro lado, de um homem africano, né? Uhum. Esse lado amoroso lado sentimental, mas principalmente homem-iniense, né? Via, não se vive como. vive qualquer relacionamento e um compromisso e um contrato, mas um contrato que te permitiu fazer manga de sinais, ter acidência, ter prudência, o ter perdão, o ter apoia, não é por ter só uma mulher só para a festa ou para a imagem, <risos> né? Não, não, não, não. E depois, por alguma palavra para relacionar com o companheiro, ela quer ter esse projeto. Então, que cerca cerca que você está nela. Estou com o botão de mim outro. A minha vida é difícil, não entende, né? Óbvio, não. Ei, eu estou quase vindo agora mesmo, meu irmão. Que lá? Agora você perdeu minha vida, meu irmão. Venha agora. Então, o meu exercício tem que ser tudo, já. O único que eu quero salvar, falar. E que amor puro. Será que existe? Não entende, meu irmão. Você não viveu um casamento de mentira? Não entende, já. Então, ora que o gente não torna a bardar meu que tem nenhum tempestado que pode pedir aqui, coisa, relacionamento. Então... Sim, né, irmão, que lá, meu irmão, que de tenho que uma coisa que se Que é que se trouvaram. Sim, que é que se trouvaram. Tem que o que depois e para vai, vai. E tem que eles que estão rapidamente, brim, pam pam pam então, é assim, amor e exercício de cada dia que eu tenho que cultivar. Simão planta, montei ele, o Rei Juan, o cuida dele, o cuida dele. Então, é maratona e preciso precisa de muita coisa que requer de bom. Autoconfiança, autoestima, apoiar, suportar a mulher, a mulher suportou. E tem que ser de tudo recíproco. Agora, isso tem é que ter que mudar. Agora, se eu sou de um lado, é complicado. Para você Agora, receive, não, que, coisa que, tem, que, que, que que que tem sentido? A mim, é. por exemplo, eu, disse, eu escrevi terapia amor. na é, Para para o ter uma maratona. Na que maratona, boa Mas eu tenho terapia. Ei, ei. Facha um Funado, descompanha de bom Vamos Um Funado, um Funado. ali não um Funado. <risos> um Funado, ali que Um Funado, um Funado. Um Funado, um Funado. Um Funado, é Funado. Um Funado, um Funado. Um Funado, um um Funado. Um Funado, um Funado, um Funado. Um Funado, um Funado, uma não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, A Não, não. usi usi Não, não. Não, não. Não, não. não. E a é não está pronto, para não, não. é rendi, rendi, verdade, verdade. O teu, o teu, o pronto, sotal. tudo feito. Gosto. Pera, continua a falar. O nem botar baixo, não é manga de ritmos de mundo. Não é só um ritmos, uma manga de fala e dialetos. Uh, falas. Ritmo, desde Gumbé, Tina, Singa, Afrobeat, Zuc, Kizomba. E é tudo um registro de dialético, desde Pepe, manjaco Fula. Uh, Como é que está aqui, Biblioteca de cabeça, manga de línguas. Bom, Emila, hoje a nossa universalidade é para nós é extremamente importante. Não há poder estar lá em num mundo tão globalizado. Não, não, não, não. Não tem que ter encontro. Mas vai o encontro ao mundo globalizado e está permitindo o quê? E está permitindo demonstrar ao mundo o que é que nós temos. A nós, o que é que nós temos? Que é que nós temos, que é que nós temos de diversidade. Yeah. A única riqueza que nós tem e não diversidade, diversidade cultural futuro, e étnica. Diversidade e étnica. Porém, enfim. Então, se sentindo papel, manjaco, fula, é estudo, para mim, havia álbum é é, Maratón Amor e é dividido em quatro eixos. Primeiro, tem o contexto musical, subindo uh, e, e poético, e tem o sociológico, e tem o antropológico, e tem a cientista <risos> e acadêmico. Para mim, não é um chacumano que, por isso, não é só música. Ah, gostei de Não, não, não, não, não, não. Que é possível. O tempo passa. A música é mais além de aquilo que lá. Música e ração festa. E que tem a tocar na cantiga. Então, para lá, é manda, por exemplo, na música que por exemplo. Não me explicou, não me explicou a Era no na terapia ali. terapia. Bro, bro, terapia. que Bro, lembra, lembra, lembra, já... ok, isso tá. Na terapia de amor, vou brigar de um guliborgulho, era a tia de amor. Na terapia de amor, vou brigar de um guliborgulho, era a tia de amor. Ai! Azumbo, uero, uero, uero, coita de meninos, consequente, les que te apaga. Azumbo, uero, o livro é do... Coitado de meninos, na consequência eles que Se si tempo da voltar, não não muda julgada, amor puro tá cura. Sorteado que eles uma... Bro, civil. <risos> uh, he, he, he. Bro. Não muda julgada, amor puro curar. Sorteado que... Vou por um outro, vou amar outro, vou beijar outro, vou seguir. Vou por um outro, vou amar outro, vou beijar outro, vou seguir. Um novo recomeço pode ser do um bom caminho para o futuro. Como bofilhos, é um orgulho parvo e não matano, É um orgulho barato e na matando. Bem, já Amor Uau. puro ta cura, se tem cura, não né? não muda a amor puro ta cura. <risos> gosta de refrão, gosta, gosta. Bro. Uau. É, é, é. E não sei o a próximo single, hein? Amor puro ta single. cura. Amor puro ta cura. Esse tempo dá para voltar para trás, para não voltar a tempo. Cura, amor puro da cura. Pode ir. Amor puro da. Malfia, amor puro da. Amor puro Amor puro da. Amor Manfia! Manfia! Manfia! Manfia! Manfia! Manfia! Alita, tá <risos> <Manfie, risos> um fia! Um fia, minha amor puro tapura! Eh, ah, antes de okay, amor, amor you're orca you're amor puro tem que agnoutaleva! Não, não, Pati, o que não tem amor puro, tradicionalmente, que é que não está fazendo? tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não o não tem, não o não tem, não O não tem, não o não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, de tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não o o não <laughs> <laughs> <p> <laughs> <laughs> Bom, ali que ah, é se né? um, é? rapaz bem, que por acaso que um cumbiró para alta definição, na, na primeira semana de fevereiro, a Maratona da Morna fazia, fazia um ano com uh, o Lansal em fevereiro, do, do, do. É, do do. em fevereiro, e yeah. praticamente dia 14 também houve uh, apresentação de disco mesmo, há também, 14 de fevereiro de 2019. Yeah. Então, yeah. não é para de um trabalho que tem de mas de frente a uh, ritmos de diferente parte. Não só originais é uma que não papel um bocadinho. Uh, que muita inovação e maturidade. Como Que estava ali a bu percurso. Uh, de uma forma sin sintética, genial amor, uh, participação na de frente, uh, volumes de não só Guiné no Coração, suma outros trabalhos de outro guinte, boa participação, uh, fazer um, featuring com co outro guintes, outros artistas, e também uh, diversidade o que tem de na rendez rendezvous de Sico e goste mas Kersi, na maratona da yeah. amor. Emílio, como eu, eu como eu tava eu ali o um percurso. Qualquer ser humano sabe o que tem de med, sabe o que está a autoavaliação de trabalho. o trabalho, buscar de na minha vida. O fica mesmo na mesma rotina. A mim é muito crítico na minha cabeça e yeah, nunca me conformar, a melhor cumprir essa coisa, não, é coisa que eu tenho que mais é, que cabal a pena, é cabal de pena, me encanta que pena, eu vim cantar 10 anos atrás, as muda. então não é como a Alvaro Maratona de Amor, não sentido, não tinha uma é mentira, primeiro é que eu que dá um gosto, e um gosto de ser o um produtor executivo, e um gosto de minha label, de tipo, de editora, de gravo, de minha editora, para ver que récordes que gravam na CD, e dá um gosto, a mim que tira dinheiro da minha bolsa, para paga na CD, Unantido, um antigo sempre me fazia malida um gosto um tabia grava na cinco países grava na Portugal grava na Guiné com na grava o na Holanda, Alanda, Estados grava, na grava na Holanda uh Unidos, -huh. na Inglaterra grava na Estados Unidos e terminava na Nova York com Washington um dos melhor estudo mais caro porque é que é necessário aquilo porque é na busca uma outra sonoridade independentemente de quê lá vai buscar um outro colega de escola por exemplo Dima com o Kunguza cantando junto e foi co-produtor de um álbum, ao mesmo tempo e misturei, masteriza, seis músicas de CD. Uau! Daquilo Uau. é permitindo. E permitindo a música índico, mas não, é impossível fazer música na Guiné-Bissau. Não tem que fiar um outro, não tem que, não tem que, não tem que acreditar na competência local. Mbappos quer dizer, para ser o produtor de um álbum, mas o que é? E uma forma de mostrar como é possível não consegue trabalhar ali. Como valores? Exatamente. Espaço ou lugar que até determina a criatividade. O que eu estou é que eu uma cria. Agora, eu estou falar. Na comercial, que eu estou dizendo que que eu mim dizendo é que que tem. Depois na mandou mensagem, like. não viu alguns por mandou um mail puta em inglês. A editora yeah. de Quincy Jones, Quincy Jones de produtor de Michael Jackson, real music, do que não passar o não não vida, que na na divulgação de músicas nível do mundo. Eu faço uma crítica sobre noiva. mensagem, eu não sou de Miami, eu eu para eu não Londres Eu vou uma série na Londres, vou na polônia, vou na Varsóvia, vou na na na Itália, e possível, vou de Londres, e é falando, tá, tá, tá, tá um Armando, bom que calou, a beira, uhum. mas não A Eu Armando, conta Armando, uh, uh, adresse, e falam, homem, a voz direção errada, né? Fala, não, aquilo aqui é uma derrubo, yeah. e falam, é de, de rua macaro do Reino Unido. Bah, não vai, no senhor receber, não sim, na papel, da turno não A Não mandou o Lembra de fotografia, lembra de fotografia. É, é, é, é, é, é. Rigo, exatamente, Rigo, Rigo Music. Então, para boa de acuma, e preciso não trabalhar. A nós que temos que ter a capacidade de trabalhar na música, a nós que temos que ter a capacidade de se vender no musica, que não música O que é o antigo homem que está na quinta? Agora, se você quer na o quinta, lá... Ou seja, a nossa imagem, a nós irresponsável é para a projeção de não imagem, de economista de bem, a nós que temos que trabalhar, a não se tem que projetar. Não é só um exemplo, dou um exemplo, por exemplo, cal festa com o bem ouvidas que acabava de Coca-Cola. É, é, é. <risos> o mundo só na Escócia. Estou ali na Escócia, os uh. faziam questão de Coca-Cola cacedo é, soft drink mais popular. Ali na Escócia não tem hiring broom, que nacional. Então é fazer questão de Torná-lo mais popular do que Coca-Cola. Eu falo, wow! Exatamente. Mas Coca-Cola e Coca-Cola. Digo, não vai não ter nada. Coca-Cola, emprego refrigerante, que mastra fazer publicidade, que mastra fazer dinheiro anualmente. Tudo não é da tua Mas como é que tu vives? Então, é só qualquer produto. Muitas é só qualquer produto. O que definiu o plano, com estratégia? O que você ainda vai levar? O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que ah, estaro cada uma oportunidade, estaro cada que... oh, o menino mostrado que pode durar o no nosso turno, estaro está para legislar, estado está para criar condições, mas estaro que tem que partir ninguém de guerra, estaro que tem que dar ninguém nada. Estaria bom? Quem que está na cúmulo se vê o público muito trabalhador. Mas é preciso um coisa que o quarto que a presidência de Angola é coisa. O nintim. Hoje vou fazer um exercício de lançar um livro da 2010. Vou dizer para se manterem galera. Vamos que nos compunha seriedade, leva esse livro do lado, que nos capacita no capacidade, fica. Então na na business é assim, se tu tem o tu súno, o tu meta, o tu teme um objetivo, abre é um homem realizado. Um Pátio, um yeah. É bom, é o tempo que até te chegou para pôr pia. Uh, é uh, ele, vai ver amanhã, branco ou manha. Está bom, bro. Paty, gosta de fazer perguntas rápido para definir cada um de álbum em segundos, ok? Antes de não terminar, antes de deixar o microfone, para contar os sonhos, que é que não na boa alma, o que é que eu para Guiné-Bissau. Primeiro, o falou, definir genial amor em segundos, 30 segundos. Não, eu não tenho é pergunta na corda da paz, eu internet de Guiné. Fica, ok. Gosto no ouvinte? Não, eu não sei. Ok. okay. Místico definir, botar baixos em segundos. Não te um tema ou um álbum para um falar em 30 segundos máximo. Genial amor, como é que você definiu? Bom, uh, Genial amor é um álbum que grava, o nome de Néstor é um cantinho de bananada, barra saco. E antes eu era só ganha, mas tem que ter essa ideia, tem que sair. Eu fácil tudo, nunca teve. Tipo, um camatinho né, de Cidimã, recusas. Mas, eu até Catei, foi um CD que abre a porta. Ganha a é conta, é mentira. E primeiro filho que não teve, ganha aventuras na cantiga. Uh, mas, então, foi feliz, ganha a é conta, é mentira. E foi um CD mesmo, que abre a porta. Garante, garante mesmo. E é importante o do Dungão. Um Revolução de sico não, ah, Rendezvous de Cico. Rendezvous de Cico, Revolução. Rendezvous de Cico. Rendezvous de Cico Rendez já, lá, sim, lá, em um álbum que tem um orgulho de Alcâno Contra a Mentirá, em um álbum que abre muitas portas em termos de diversão, e dizem outras sonoridades, uh, podia, para ser sincero, uh, na, na Rendezvous de Cico não teve suporte de, de estar envolvido na... Na Antologia Poética de Lusofonia, em eh, música na 2011 até a data presente, que não sei lá, e matéria e objeto de estudo na Universidade de Minas Gerais, que é da do... Universidade Federal de Minas Gerais. Então, para mim, que lei que a coisa brincar, e coisa aí, para mim, coisa agrada, em teve a oportunidade de 2015 de ir uh, fazer musicoterapia na. Na na, na, na, na, na, na, na, na, Belo Horizonte. Uh, e algo que eu sei, eu pensei aquilo que, é que o mais marcante que foi na minha vida, né? Quando eu não entendi, falo fogo. Então, afinal, que eu não estava se tendo impacto no outro lado, na terra, na guerra com o outro lado. A gente quer valorizar a coisa seguinte, mas, é importante tudo, a gente é caminhar, estudar, a gente comanda, caralho, a gente tem, não está como a não tinha como montar. Wow. Uau. Um... É... Resumidamente, é, sem emoção, qual é o vídeo que eu mais gostaria do Cal estudo? Qual é o álbum que o Master identifica identifique é. <risos> <risos> com é Algo mais parecido. Qual é o que mais parecido? Bom, na... Bom, na Maratona da Mórdia, eu te digo uma liga é bem giro. Sim. Cada álbum tem que ser usado bem giro. Você tá e aí fazer uma coisa mais completa. Madrid. Não, fazer uma coisa mais completa. Eu mais é mais completo, né? vou fazer mais completo, Eu vou fazer uma Eu me fazer uma coisa mais completa. Eu vou fazer Eu vou fazer uma coisa Eu vou fazer uma Eu vou fazer uma coisa mais Uh, corrigir o próprio autómano. Uh, Multiculturalidade. É, e timing. Teve timing, teve, teve, teve, teve timing. O Fazil se impressa, é isso? Exatamente. Nada é de corrida, nada é de falar. Ah, não não falar no tal de ir música, não tem que ter também música, não, não tem que ter nada. O fazê-lo tem tempo. Se tem que estar preparado para ele Uh, a minha mãe já como a minha não faz música concorrência. A minha não faz um um que então, que que que que música em oh, si mantendo omissão, mantendo responsabilidade com a terra. Então, aquilo é que na minha mãe. Capuri, na com guerra, na música. Não, E cantiga de guerra, cantiga ato nome, música e exigiu música a maldade? O que fazer música que a o conflito, Cada okay. funciona? Pátio, a música é, é grave genuíno. Recentemente, teve um boom uh, com o single que eu fazia a música de celebração de 50 anos do maior clube parisense, ou seja, Paris Saint Germain. <risos> E é, foi, foi um sucesso que foi notícia tanto para mídias famílias franceses, e inglês até. É, como é que é trabalho é, chegou e qual é a importância do trabalho na boa carreira, na projeção de boa, de boa, de boa carreira profissional? Bom, bro se <risos> é um coisa um eu é cantiga pra gente inteira, a mim cantiga ninguém a Paris, o canta, caminho, Paris Paris fino, é fino, assim cantiga depois me ligar amigo mandando altura a minha é ele inspira cantiga de fazer e falando quando e falando não e falando como tu e não boss boss e tá e eu não tenho nada para fazer isso. para Não para fazer para Mas eu tenho uma coisa para fazer isso. para fazer isso. Mas eu tenho uma para fazer isso. Mas eu tenho uma coisa para fazer isso. Mas eu tenho Amanhã reunião, para que? Para E para Red goddamn, o diretor De comunicação, para dar Para que? Para que? Para Para Para que? Para Cadê o dragão? Ah, a minha a minha família, a minha família, a minha família, a minha a minha família, a minha no momento do confinamento eu falava tudo parisiense, não está você, não está ali para você, não sei como a... ultrapassou um momento, atravessou um momento difícil de não vira, mas você tem a calma. E a música e era que era a ideia inicial. Homem é. oh, bem pirrer canal, ninguém mais apoiou. A mim tá me falando, Juiz? A mim tá andando, andando, andando, falo pra gente. Sim, por lá. Não tem mais um dia que o grupo Ah, não que que que que que Liga, não eu escrever. Yeah. Eu falo, não, marcar, não não já, muito no pé e branco. É coisa coisa no é para não a mana, branco, para não, é assim, milho, no verde, um, no rumo, ele falo, não, nah, o já estava estava já aprovado ganha uh, um com a mentira de milho foi algo com então e abre um porta grande, garagem uh, um ganha com a mentira via e que e que todo dia não ressalta tá, assim, sina contrato com alguém yeah. e que todo dia quando teve uma oportunidade uh, de sinta se meter com decididores de música também indústria um bocadinho um bocadinho merda por isso foi uma boa diversão não entendi muito a maldade que ele ganharam né? muito a maldade então tá fazer alguém um camarada um amigo e também tá tudo era um o que eu peço é como é isso, so. Agora, irmão, na essa essa situação aqui manjaramo na indução a máquina desse bisou desse prato que é queira né, comer cabelinho bicar é aqui basicamente então para mim e foi uma experiência nova, mas você vê como cada etapa de novo vira não estava não está acabar aprendendo não estava aprendendo só que não morre aí na barreira como uma anelar é sim e foi um e foi o momento mais alto de minha carreira e aí o primeiro viés Meu primeiro viés o primeiro dia de que nem é tem um contrato junta duas coisas tanto uh -huh. equipa soma editor, yeah. como editor. Então, para mim, contente. Mas me disse: como, não, não, não, trabalhar mais. não, não, não, não, bom, não, não, não, um retorno top line, sendo que seria para outros artistas, produzi para outros artistas, escrevi para outros artistas, oriente eles. Então, um novo ciclo, uh, uh, novo ciclo de revolução de música guineense na França. E duro, mas até. Enquanto a minha um equipe, eu que que não sei, que não que não sei, que não sei, que que não que não sei, que Manda falou como é, ainda se minha cidade, muita música em mim. E, a, ah. Sim, minha irmã, um cara contou uma mentira. E ainda tem um álbum de mim, ainda tem um álbum de duas artistas, de minha editora, ainda tem participações que canteiros, ainda tem manga de coisas, é. manga de coisas. e ainda tem um Manga dela, de de a manga dela, de minha irmã. Ele a minha uma cantiga nova, os uma cantiga nova. Urgente, que tem que fazer antenagem na pera, a sua minha estáfana é para o Runi, para não poder se calcular na diante. Não, não entendi? Bro, você oh. tem, você tem, come. É? <risos> Canafista alguma bless, bless. Agood. Pode dizer, tu é. Papiaco é sempre um prazer e sempre que nos esteja junto, não acompanha a companhia, é uma edição... ...porque... ...porque... ...porque diz a mulher que menina, para dizer assim desenhar, é difícil. Mas além disso, ia... bro, e... ...és de é um camisola que não vesti? Ah, Sim, não então, não tenho a responsabilidade, só que eu falo, para além de levar o caminho, fazer aquilo que não gosta, não tenho a responsabilidade, leva a imagem de terra da melhor maneira possível e pe ombria se ganha ultrapassar para fica a base de ombra desse companheiro de outra parte do mundo esse não me missão não estou fazendo com gosto e aboi um alguém formidável uh, em termos de espírito de congrega forças e congrega em nome de, de bem comum de que o que juntam terra que seta no bico Pache, antes that. de nos despedir de boa me se deixe microfone e falou obrigado para bia boca pensa nisso só tinha o falando homem está na caminho de terra mas deus na não ajuda. É, um tá vendo, falou, não é, não não não um não não falando, não não não não para falar guineense, o desejo, o que é que eu tenho na alma, qualquer é que desejo para a bissau né? eu não vou começar a começar. E também, últimas palavras antes de não, de não acabar. Contando com uma, pronto, mesmo guinei, pode até acabar para pensar. Se eu sou a a noiva, o refrão que dá a um projeto empreendedor, que uma que é a, a Danilo, é pera, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Tentar sempre, não só levar música, também cantar para a seleção nacional de futebol de Guiné-Bissau. Para te acompanhar a seleção de Guiné-Bissau na manga, manga de, de, uh, de Procurso, Dentro e Fora. e chamo de Mostrando a que o que, que, que, que, que leva a terra para mostrar guiné Assim, agora eu eu, eu, eu, a々, eu a minha carona também tenha também de é que lembras novo, lembras aí do kunquiria, aí, cada momento sair, eu falo de homenagear. se nostálgico no, no né, ótimo, é extremamente importante, ok, falou a Ana o que, dentro, que está por exemplo, é, fica mais a e tem E terra, minha Já vou como se Amir, Cacheu, Domingo. a mim não comprei Completo. O que cliente está que mandando. Eu posso colocar o com miste. que é com miste? Wow. De maneira com miste, para fazer assim. O que é tem cores nacionais, cores de bandeira ah, de Guiné. E depois... Para não deixar a música, eu vou tocar com ele. Uau! Bande! Mm. <laughs> Como agora? Como, como, como é que a gente pode comprar na Bissau? Como é que para é, em... ano, de, de como, como é que pode contactar para... A partir de momento? Como é que é por Ter como? Ou onde é que é ter acesso a camisolas. Bom, a camisa está disponível... O uh, que eu dou para você? Primeiro, quando eu entrei em contato no Facebook de Bernalino Liga Co. Para ser o dinheiro bonzinho, olha mim, Eu dou para pedir. o Cor, tamanho, número, uh, nome de Ante. Que homem se o bairro, ou cujo número de bom aniversário, ou data cupadiru, na ovo da coma, número de como é que se uh, de cupadiru, né? tudo, o que daqui. É é Por exemplo, o ele, as Por exemplo, ele, <risos> <fmm> Uau! Ah, ok. É. Personalizado já? Não, não, não, não. não Mas não é personalizado mesmo? Não, é só fabricado, meu irmão. Como é que nome ali, etiqueta é de barraga. Uau, olha, olha, olha mesmo com o é, logo de, de Guiné-Bissau, você... Sem... Eu não posso tapar, não estou comprovando esta tarde. Muito bom, muito bom. Não tem ele menino, por exemplo, não da, da é da dar para É desse filho, vai para a minha coisas de casa. Mamãe, uh -huh. papai, é filho. É do do banheiro. Uau! Parabéns! Se tem que ser do. É trabalho no estário Eu tô aqui yeah. para comprar camisola em Nova York, comprar Los Angeles, comprar. Então, é conceito inovador que eu disse para não identificar aquilo que é de nós. Parabéns para, para isso. Pati? Yeah. Sim. Ah, ok. O Date estava muito calado. Vocês mencionaram? Agora, a musão que aperta o bulho. Hora de bimbi, a que tem que tem. Ok. Então. Hora de bilantinho, Germão. Então, é que, que, que é fundamental Pachi não só cantor e é empreendedor, e é, tem é sempre um projeto em manga. É de Nagun Pachi, e é que bro, é um gostei de De boa, o total incondicional que é, apoio. vida, não, e tem que ser, e tem que ser. Esse não. E mais já canto, canto bias, mas uh, e tem que acontecer. Não, que e, é. <risos> é, caminho de raça caminho de casa é assim. <risos> Bro, a carga mensagem para Guinnesses que não acompanharam o tele. Guinness Carreira da Pé. Mestre diz já é ano, é ano é um ano de esperança. Um ano que não permitiram, por não ser mais coisa, mais unido. Não ser mais solidário, não por dar um outro, não tem nenhum caminho, não cria meta, não cria sinergia entre nós, não suporta um outro, não ama um outro, não respeita um outro, outro, um dá outro espaço. E para cada um de nós, temos é que cada 15, 15, 19, 20, 20, 20. Ter um de nós não tem espírito de ajuda, para não tem um espírito altruísta, para não subir com a nós e um só. para, para não dizer nada separando, para não dizer nada, nada, nada separando, é extremamente importante. Não caberou para como mal internet, internet que é mal, internet que mal, mais um política acabou de para quem precisa trabalho. Para quem vai pegar esse assunto, que quem se faz e pega fácil. O para gente. Para quem precisa de trabalho, para quem faz para para Deus, para Deus, para e criando também espírito de perdão, reconciliação, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Votuna E não, não, não, não, Bom, eu tenho mais é que 400 mensagens ali para o vinte e o bide pus de, de guintes. É agora que o vinte tem tempo, havia uns cinco anos. Agora é pronto, mais um beijo e é, é. foi um muito gosto. A verdade é, é. é tudo revivi manga de não andanças na Portugal antes de não é não verdade, não verdade, então. Para Deus que não cobriu no palo e cobriu lá e protegiu, tocou o Mazo para o ar, recebeu família, o Barça, o neném mais pequeninos para ver a é, é, é. de papel, sei, o Casa, Para Deus, é. levou e disse o direito. É a Amém. Si. É. Nós junto. Nós está junto. Mantenha para tudo que, que nós seguimos também, especialmente para o presidente José. Acho presidente de Guiné. Presidente é, de Guiné é. É. Mandeia, de Cortola. Eh, o Caburé, eh, babotuna, tia Bela, andia dan tia Bela. <laughs> tia Bela faz ditito DJ Bumungue. E William Tia Bela. Ambu, faz citete, é uma DJ, Mondi Tia Bela, ria e fala, ai. Eh, io pensa falta solimong, como MALGETA recorre Tia Bela na dama. <laughs> Fala menino de cinco anos, né? é, é entendeu? É ok. A todos, tudo que acompanham no Teli, boa seta, minha mantenhas de agradecimento, para boa paciência e para boa uh, amabilidade de estar conosco. Parte de rima, se mais recente de trabalho, de uma Maratona de Amor. Maratona de Amor e é um trabalho que te se manga de ritmo, te se ritmos e te é, sonoridade de diferente parte do mundo, não só de Guiné-Bissau, Afrobeat, e disse dentro de Guiné-Bissau quase tudo língua. língua. É, Pati busca e aprendi termos de manga de língua e disse cantal. Então, repertório é Pati grande demais. Não pude falar Pati Novo, mas no mundo de música Pati grande, Não pode falar nem jovem nem nada, não. Não, aquilo tem que acabar, respeito tem que ter para quem está trabalhando. Pátia é trabalhador. Do resto, uh, não pedi deus bebiciar, não é? Bebiciar no guinte, uma parte que está que pensa na união do povo guineense e na bem do povo guineense. Do resto, não acaba com ciúmes, suma que mesmo falar. Para nós guineenses não utilizar não sabedoria, não capacidade, não coisas de bom. Não para em vez de acompanhar, não para com acabar outro mal, principalmente na internet. E quem se gosta é né? mania. Agora que há algo de mal, tudo que te o que você está mandando é sem bias. A mim é quem não se vê para mandar nada para vir a gente abrir ou não se vê como algo de acabar uh, com outro mal ou discussão. Não, não, quem não se vê para mandar para vir é, é a gente entender. Então, a mim é pedir, se alguém ouvir, uh, nesse sentido, ou que alguém na come, qualquer guineense mal, ou outro alguém mal, para que mandem para ver aquilo que é interessante. A que é interessante, e filhos de Guiné, está direito. Algo de bom de Guiné-Bissau, algo cultural, algo que na promove paz, promove bem trabalho de filhos de Guiné, vou mandar sem bias, Boa noite para todos vocês. para Deus que não vencem para falar e vencem Até uma próxima alta definição poética. Próxima semana, nós temos o Rui Jorge Semedo, escritor guinense. E semana que nós temos o Micas Cabral, de Tabanca Jazz, na alta definição. Por isso, vou marcar na boa agenda. Trabalhos na tem. Depois, na vou conta a voz, próxima agenda. Ah, para nós, Patricito, dormir sabe essa bolada. Nós estamos juntos, yeah, Nhebra. Já, nós